Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep e Jonayu estão juntos na mais nova comédia da Netflix, Não Olhe Para Cima. O filme, que chega ainda em dezembro à plataforma de streaming, conta uma história tão trágica que chega a ser cômica, e qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Desastre a premissa de Não Olhe Para Cima é desesperadora por si só. Conta a história de dois astrônomos que participam de uma gigantesca cobertura de imprensa para alertar a humanidade sobre a aproximação de um cometa que destruirá a Terra, diz a sinopse oficial. Há cerca de 66 milhões de anos, um asteroide se colidiu com o nosso planeta e extinguiu a maior parte dos seres vivos, inclusive estão os tão falados dinossauros. Por que, então, não há chances de isso acontecer novamente? Até o momento, não existe qualquer cometa que esteja colocando a Terra em risco. Mas o planeta está, a cada ano, mais ameaçado por algo que vem sendo questionado pela população há bastante tempo, o aquecimento global. Por enquanto, ainda que com sacrifícios extremos, ainda há um mínimo de esperança de que as mudanças climáticas sejam contornadas, e a possibilidade de que os humanos, animais e plantas que existem hoje se extinguam ainda está há décadas, ou séculos, de distância. E se, de repente, o fim do mundo não estiver tão longe assim? E se de um dia para o outro, astrônomos viessem à mídia dizer que temos apenas seis meses de existência. É exatamente essa questão abordada em não olhe para cima. Por apenas R$ 9,90 você compra com frete grátis na Amazon e de quebra leva a filmes, séries, livros e música. Teste grátis por 30 dias. Meril Streep interpreta a presidente do Zéu a imagem, divulgação, Netflix trágico comédia longa, baseado em possíveis acontecimentos verdadeiros, como o próprio slogan diz, nos traz uma mostra de como a humanidade reage às más notícias. Antes disso, no mundo real, tivemos uma mostra dessa reação com a pandemia da Covid-19, com muitas pessoas duvidando da gravidade do vírus e questionando a necessidade das vacinas. Talvez, isso faça com que o sentimento de desespero fique ainda maior quando vemos o que acontece no filme. E não olhe para cima. Kat Dibeski, Jennifer Lawrence e Randall Midy, Leonardo DiCaprio, formam a dupla de astrônomos que descobriu que um cometa está em direção à Terra e que o tempo é extremamente curto para tentar alterar seu caminho. Para isso, eles precisam da ajuda das autoridades, principalmente estadunidense, pois fazem parte da maior potência mundial. É quando a solução que parecia possível se torna cada vez mais desesperançosa. Ainda no trailer, vimos que Orleans, Orléans, Meriostreep, a presidente dos Estados Unidos, não entende, ou escolhe não entender, o quão grave é ter um cometa em direção ao nosso planeta. A partir de então, uma sucessão de eventos desesperadores começa a acontecer, o que é contado com humor escrachado. Vemos de pias que surtando na televisão ao vivo e virando meme, a mídia mais preocupada com o término de um casal de influencers, a própria presidente pensando mais em sua reeleição, que não vai acontecer se o cometa cair na Terra do que em salvar o mundo, entre outros. Por mais hilário que seja o filme, nos questionamos se essa reação é tão absurda assim. Que Dico de Ariana Grande interpretam um casal de influenciadores, imagem, divulgação, Netflix, o grande empecilho para evitar o desastre também faz um comparativo com a realidade, a ganância dos bilionários. Quando finalmente os astrônomos conseguem a atenção e o investimento necessário para desviar o cometa da rota de colisão com a Terra. O bilionário Peter Zeruel, Mark Relance, seu da empresa espacial, de mídia e tecnologia abaixo, decide que a melhor opção é deixar o cometa cair, pois ele conta com materiais caríssimos e escassos no planeta, e isso geraria mais riqueza para ele. Se ele fosse sobreviver. É quando a situação do filme se torna cada vez mais desesperadora, e todo esse caos consegue ser contado de uma forma surreal e possível ao mesmo tempo, em uma mistura agonizante de humor com, talvez, drama psicológico rimos porque é engraçado mas também rimos porque sabemos que é esse o mundo em que vivemos e que muitas pessoas pensam dessa forma ou escolhem não ligar o título do filme então não olhe para cima é uma analogia ao fato de que se você não ver o cometa ou não sentir as mudanças climáticas está tudo bem como diz o ditado a ignorância pode ser de fato uma benção rimos mas o sentimento de mãos atadas traz um frio na barriga, fazendo com que o final do longa seja indigesto. Tarde demais assim como pode acontecer na vida real, as pessoas só começam a entender o que está acontecendo quando o cometa se torna visível no céu, porém já é tarde demais. A grande mensagem de não olhe para cima, então, é que as pessoas precisam acreditar e confiar na ciência, mas que isso está cada vez mais difícil porque nem sempre o que temos são respostas boas. E nós, como seres humanos, estamos acostumados a fechar os olhos para o que acontece para termos o que temos. O longa da Netflix cumpre, então, uma tarefa bastante difícil de criar uma boa produção com humor escrachado e caricato. As expectativas com o trio principal, composto por grandes vencedores do Oscar, já denunciavam o que estaria por vir. O filme se consagra como um dos maiores lançamentos do ano da plataforma de streaming, e não só pela qualidade do elenco, direção e efeitos visuais, mas também por abordar o fim do mundo com a reação humana mais provável de acontecer, independente de como isso irá acontecer.